E aí clã, shoutout de novo, hoje a gente tá vindo com Night in the Woods Foi uma recomendação dos amigos do clã e pelo Discord, o Blue e o Bacá Eles informaram que saiu uma tradução em dezembro e a gente aplicou no nosso computador Tem é, a comunidade do Facebook que fez esse belíssimo trabalho É o Night in the Woods, tradução PTBR, vou deixar também o link na descrição deles eu estava muito interessado em fazer esse jogo, mas eu não fiz, porque estava em inglês, ele só tem inglês e acho que japonês. Vamos lá, é uma aventura para Xbox One, Playstation 4 e também Nintendo Switch. É, exige muita leitura, algo que a gente normalmente não faz por aqui. No ano que o vovô morreu, tivemos a pior enchente desde 98. O Greg ficou ilhado numa casinha de cachorro, ficamos sem luz por dois dias, o Casey Hartley apareceu no barco do pai dele e eu ri quando o vi. O vovô deixou uma casa e livro para mim. Ele adorava histórias de fantasmas e a recitava para si mesmo na cama do hospital. Eles partiram em busca dos deuses e morreram em lugares solitários. No seu último dia, ele se sentou de repente e olhou assustado pela janela para os velhos trens. Apitando de algum lugar para algum lugar Ele se virou para meu pai, ainda assustado Essa casa é assombrada, ele disse E morreu Nossa, dicção é meio ruim, viu? Mas a gente vai fazer o melhor que dá Que maravilha, não é assim? <risos> de onde eu falei? Não é como se eu estivesse esperando por uma festa ou algo assim Mas eu acho que era para alguém estar aqui Bem-vindo de volta, mãe muito bem, a gente está com esta gatinha E eu só descobri que é uma gatinha Porque... Estamos de volta com o Garby Malloy Como é que fala? Com licença, de todo mundo? São 15 para as 11, está fechado Não tem muita gente pegando ônibus para Possum Springs hoje em dia Só você Aí tem as opções de água, tem o zelador não era para ter alguém na recepção é o que parece. O que você faz? Arruma a porta. Só isso? Não. A gente tá com uma certa dificuldade. <risos> é pra eu passar aí. Não, acabei de quebrar esse trem. Quando eu acho que vai terminar? Depois que você pegar um fiascola pra mim na máquina. E o que eu vou ter que pagar? Sempre tem um jeitinho melhor é quando eu faço olha hora aqui. Massa! Só da 0800? Não tem, nenhum, não tem nenhum cabra aqui para fiscalizar Bom, vamos lá pegar só e adiantar Que é uma gameplay comprida hoje A gente que fazer a primeira parte Mas o que? Tem um fiascão limão Ele quer uma fiascola Que desperdício Tá, agora é só pegar <risos> Tem, uma, tem uns elementos do gameplay desse jogo que eu não consigo entender. Mas é interessante. Vamos lá. Um revri sodástico saindo. Ó! <risos> Delícia. O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Bom, eu morava. Hum, estranho. Eu acho que a porta vai ficar pronta. Agora. Até mais. <risos> o cara desligou a luz com a gente dentro, que legal. Muito bem, ninguém veio buscar a gente na rodoviária assim que a gente voltou. De algum lugar. Tá o trem ao fundo. Algo que me chamou muito a atenção nesse jogo é a arte. Achei bem bonito mesmo Super seguro Vamos lá Meu Deus do céu, que perigo Eu podia ter morrido, que da hora Não vou morrer nesse buraco Vamos lá O curso da é essa esse moonwalk que ela faz Interessante, viu? Bastante interessante ele tem que subir ao topo desta coisa ah, não conseguiu, Ela não conseguiu... <risos> uhum não posso parar de correr enquanto pulo nem por um segundo. Tem que ter impulso suficiente. Acho que consigo correr e pular, pular, pular. Ó, oh, não é que deu certo. Faz só dois anos desde que eu morava aqui. Não nesse parquinho, eu posso um Springs. Isso tá ficando bagunçado. É melhor eu anotar. Rir vovô. Ó. Oh. Não honra. Oh. Não é mãe, é Mae? Nossa, que imbecil. Olá, Maê, quanto tempo! Oh, o que você tá fazendo aqui? Nada melhor fazer? Estava aqui patrulhando quando viu você no parquinho. Que por acaso é restrito. Ih! Entra no carro, May. Não. Você quer passar a sua primeira noite de volta na cadeia, maê? Não Não. Isso, Maê. não vamos fazer bobagem. Obedeça seus tiras. -se. Abençoe esta bagunça. Bem, não vou fazer nada. Ei, lembra de mim? Ah, Maie, quase me mata o coração. Ótimo. O que você está fazendo? Ah, Maie querido, nós pensamos que você vinha amanhã. Pensaram errado. Como chegou aqui? Eu andei até a surpresa Pela tia guardinha Ah, você disse foi pra mole por mim? Não Eu não digo oi por ninguém Que se ferra por isso. eu vou pra cama Minha cama ainda tá aqui? Ou a gente vai esperar até amanhã pra isso também? Ah, mas é tão bom ouvir essa voz tão doce de novo Boa, <risos> boa noite <risos> Tá pistola, mãe Pelas fotos, puxamos para mãe, talvez. Muito bem. Hora de dormir. Muito bom. Primeira noite. Muito bem, primeiro dia na cidade, de volta, querida, oi, venha me ver na cozinha de sair, tá. Beleza, eu acho que é nossa mãe. Oi mãe, bem-vinda de volta pequenina, valeu por não trocarem as fechaduras. Perdão por confundirmos o dia que você ia voltar, foi tão de repente... Não esquenta, mãe Mãe, querida ah, Tá tudo bem? Aham uhum. Sim, mãe, tá tudo bem É que seu pai e eu ficamos assustados Quando você ligou, pensamos que algo sério tinha acontecido A faculdade não deu muito certo, só isso Como assim, querida A gente pode falar disso outra hora? Tá bom, pequenina Valeu, mãe Aposto que seus amiguinhos vão ficar felizes de te ver você tem uma, alguma ideia do que Greg anda fazendo, mãe? Ah sim, o Greg arranjou um esprego no Snack Falcon Lá no centro da cidade, perto do Click Clack Não, acho que eu vou lá dar um oi Bom, divirta-se lá fora, tem bastante coisa para explorar, ver o que mudou Verdade, só tome cuidado com as obras Não seria possível Spring se não estivesse cheio de obras no outono A cidade fica tão agitada, querida Beleza Vamos atrás do Greg. Parte 1: o Retorno. A gente pretende fazer a parte 2. Agora foram 10 minutos de gameplay. Meu Deus! Muito bem. É muito bonitinha a arte desse jogo. É muito bonitinha. As crianças Cereleps Tudo bem todos os personagens que a gente vê A gente meio que pode tentar dialogar com eles Ou escutar o que eles estão conversando E isso é muito legal Eu só tenho que decorar um botão e eu não estou conseguindo A passagem pelo esgoto Pessoal de boa aí Com ideia é que chamava o bar? Snack Falcon Ai meu Deus Oi Greg O que tá fazendo aqui? Eu voltei Voltou tipo só hoje Voltei tipo voltei Pena que tu não morreu na faculdade <risos> Que legal hein Pena que você não pegou a doença que zoa <risos> a pele Pena que tu não entrou uma seita de assassinos Pena que você não perdeu todos os seus membros em um acidente com uma máquina de refri Cara, como é bom te ver <risos> Como tá o Angus? Ainda tão juntos? Espera aí. O que você tá fazendo? Trocando a música. O Angus? O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Desde quando? Desde a noite passada lá pela 11? Isso é incrível, nossa. Você está bem agitado mesmo. <risos> Vem tocar com a gente. Mano do céu, a banda ainda existe. Claro. Quando vão tocar? Agora! Quando você sai do trabalho? Agora! Agora! Dando estudo, né Greg? Dando estudo, fecha no expediente mesmo Quem é esse cara? Oi Angus! Oi, é você? É a Maê É a Maê ah! Tão um celeiro Celeiro da festa faliu mesmo, hein É, não sei nem como durou tanto tempo Tipo, quantas festas tem nesta cidade, afinal Não dá pra manter um celeiro sem muitas festas Eu tô com seu baixo antigo Ah, cara, nem sei Ah, cara, não sei nem se eu me lembro Olha, Bé. A... a Maia voltou Nossa, oi É, oi ela voltou, cara. Espera, como assim? Você ah, veio tocar com a gente? Toca bateria. Isso não é uma bateria, ué. É um computador. De boa, ela também fazia o baixo quando você não estava aqui. Ou pelo menos o que eu achava que era um baixo, mas eu posso desligar ele. Desligar ele no seu computador. Mas a gente tem que tocar uma música, tu tem que tocar seu baixo. Mas eu nem me lembro, é aquele. E aquilo nem é uma bateria. Morrer em outro lugar. Olha só. <SILHopos> Bem, isso é opcional, viu? Então, tu nem vai tentar tocar É o seu novo estilo Meu estilo é nem conhecer essa música para começo de conversa Deus do céu Mas foi, foi mais difícil do que eu pensava Com o tempo você pega o jeito de novo Tomara, credo Meu pulso tá doendo é muito bom, tipo, só de te ver aqui de novo Tocando seu baixo, todo desbotado e a gente vai no barzinho ou não? Bora! Uh -huh. <risos> é. Muito bom hein! Hum, aí sim tá saudade a pizza mãe. Mas... Tinha pizza na facu. Ah, tá. É, tipo. Tem que pegar o um pedaço com muita dificuldade. A pizza não tá muito boa, tá uma droga. Cara, vocês nunca ouviram falar de escala da pizza? O quê? Não importa, pizza é bom Praticamente resumiu a escala da pizza <risos> Já explicou pra mim as mil vezes, é bem isso mesmo Pizza é bom A tá mãozinha cara Acho que ele tem um problema de visão Quer dizer... Não é nenhuma quimassa Hum, que saudade de que massa. Não vou nem tocar nessas bordas A gente devia ter na quimassa Mas aqui o ambiente é mais da hora E os assentos são mais fofinhos E a comida é péssima Mas não vou negar que tem um certo charme Você é chique demais por barzinho agora? Pessoal, por favor, né? Eu fui criada nesse barzinho Você e um uns de ratos então, quando a gente vai sair pra tocar? Mas a gente não sai pra trocar. Nós temos empregos, Maia. Eu trabalho lá na locadora extraterrestre. Eu no velho chapa. Eu vou perguntar o que? Não era a loja do seu pai? Ainda é. Eu sou o Lord do Snackfalcos. <risos> Cadê o Casey? Ah, é? Tu não ficou sabendo, né? O Case não tá mais aqui. Não tá mais aqui como assim? Deve ter pulado num trem. Ah, nossa. Ele sempre falou que queria cair fora. Tipo, sumiu do nada um dia. Cortou contato com todo mundo. Não deixou mensagem nem nada. Que bom pra ele, eu acho. Os pais dele espalharam um cartazes de desaparecida. Mas todo mundo já tá ligado no que tinha acontecido de verdade. Ok, que coisa, hein? Uhum E você, o que anda fazendo, Maia? Eu tava na faculdade E por que você não tá mais lá? Eu sou educadinho, não deu certo Ah, imagina só <risos> Silêncio, né? Bom, já é hora de ir pra casa, cara Ah, eu, eu tenho um encontro com o pessoal da guilda dele Sortudo É muito bom estar tá de volta. Cara, a gente pode ser todo dia. Meu Deus, caramba! Que foi? Aquilo é um braço? É um braço? Ah, tem um braço ali embaixo. <risos> Ninguém se mexe. Bora cutucar com um o <risos> Eu primeiro. Muito bom, hein? Mas tipo, só acho que mexer na cena do crime é legal. Ah. Agora tem mais isso para me preocupar Ser desmembrado no caminho de volta da casa <risos> Eu quero ver Você não precisa das orelhas para ver Cutucar <risos> no braço Isso é uma barata, sai fora barata E a gente, vai cutucar o braço até que horas? <risos> Tem que matar essa barata. Tá bom, né? De mexer no braço. Ah não, tem, tem que fazer alguma coisa aqui. O que está acontecendo aqui? Não fui eu. Não fui eu! Ei, Tia mole, saca só, a sua, gente achou um braço Certo, Maê, deixa o gravito no chão, essa é a fase do braço Tá bom, tá bom, não preciso nem gemar. Não, não prometo nada Acho que tá na hora de eu e o Angus ir irmos pra casa Até amanhã, Maê Certo, não quero ninguém indo pra casa sozinho essa noite Em pares. Em tem alguma coisa errada por aqui Posso levar a mãe Maê pra casa no meu carro, senhora Obrigado, ABA. É, valeu, vambora. Eu continuo lendo mãe no lugar de mãe. Interessante, ela dirige olhando de lado. Então, trabalhando no velho chapa? Aham. Uhum. Eles estão treinando, te treinando pra o negócio da família? Eles? É, seus pais. Olha só, chegamos. Não, minha casa ainda é mais, mais pra frente. Vaz. <risos> Tá bom. Eu acho que elas não se, elas não se entendem. Valeu pela carona. Sai. Algo aconteceu com os pais dela. Bom, vamos dormir que o dia foi longo. Dormir? Sim. Caramba, faz literalmente 36 horas que não ficou online. Isso não vai ficar assim. Ai, não. O que tem errado contigo, droga? Aposto que o Angus sabe arrumar. Ele é mó CDF, eu acho. Mas eu não posso deixar ele ver isso. Onde ele trabalhava mesmo? Eu não lembro onde ele trabalhava. Ele tá cheio de vírus, hein? Vou levar para Angus Pera. Acho que só tem que ir falar com ele Querida, oi, vem dar um, um oi Vamos lá falar com a mãe Fala mãe! Mãe! Uhum. Já são 4 horas da tarde Bom, vou passar lá no Angus. Ah, ele é o um namorado seu amigo Greg. que? Grandalhão e meio quieto. Ele mesmo. Preciso dele para consertar meu notebook. Melhor consertar mesmo, pequeno. Não podemos pagar outro. Pera, você conhece mesmo o Angus? E você? Mas a gente tem uma banda juntos, eu acho. Ah, a banda voltou. Aham, uhum, tocamos bastante ontem à noite. Mas acho que nunca vamos chegar a tocar para valer. Bom, pelo menos você se divertiu, querida Você não parece muito animada, né? Bom, vou lá no Angus Ok, filho, falou Vamos até o Angus, né Ei, moleca, adulta Então, você voltou, é? Sim, Sr. Penderson Não demorou muito, é? Não, Sr. Penderson Já arrumou um emprego? <risos> Arrumei, fui eleita a prefeitura <risos> Não tinha como ser pior que o atual E eu mandei demolir sua casa Ah, então vai terminar o que começou? Espero que o senhor goste de morar na floresta Aqueles ovos mancharam a parede da minha casa O senhor vai poder caçar comida em harmonia com os animais, senhor Penderson. Cuidado, mocinha Mocinha? Ninguém aqui esqueceu o que você fez Que eu sei o que... Pode fingir que é esquecido, mas isso é só porque você tem uma boa vizinhança Ah, então é isso? Você tem sorte de morar aqui, menina, então cuidado Nossa, bem interessante Mas já deu hora de eu escutar minhas células morrendo ah, Acho que eu não tenho uma... um bom relacionamento com a vizinhança Suspeito, viu? Muito bem Achar o lugar é que o menininho trabalha, eu não me lembro, mas com certeza eu vou colar de algum lugar. Olha que baita ratão! Casa de penhores, telesoft, não. medicina geral, velho chato. Celeiro de festa à venda Deu ruim o celeiro Videolocadora extraterrestre Ele trabalha na videolocadora extraterrestre Isso Posso te ajudar? Acho que não Posso te ajudar? Como assim acho que não? A gente tinha que falar com ela, <risos> E aí, mãe? Tô com copos nas orelhas. <risos> da hora. Barulho do mar aqui dentro. Que bom, cara. Viu Angus? Toda noite. Sei. Quis dizer tipo onde está o Angus nesse momento. No trabalho, na locadora. Por que precisa do Angus? Problema de computador. Acho que ele manja essas coisas. Ele é hacker, sério. Quase certeza que ele hackeia. Caramba. Beleza, mano, te vejo mais tarde. Com certeza, tô tão feliz que você voltou. Tá mesmo, né? Tá bem feliz. Vamos voltar na locadora. Falar com aquela... Posso te ajudar? Cadê o Angus? Hum? Ah, ele trabalha de dia? Mas ainda tá de dia. Hoje vim mais cedo. Sabe pra onde ele foi? Deve ter... <risos> Por que as perguntas... Ele mora aqui do lado. Vai lá e toca a campainha? Espera, porque tudo que você diz parece uma pergunta. Você faz a mesma coisa? Mas eu não quis comentar Sério? <risos> tá, chega de loucura Chega de loucura E aí ó, Greg Angus tá sem botão. olha... como assim não tem botão? Vou ter que dar um jeito. Mas vamos tocar num vizinho aí qualquer. É. Alô, alô, oi, você não é o Angus? Quem é? Quem tá falando? Mae Borowski Olha só, o que você está vendendo? Muita gente toca aqui para te vender coisas. Alô? Alô? Ah, quem é? Olá, oi é Mae. Mae? Aham, Mae, acabei de levar um choque. Assim, tem que ter o um jeitinho, mas não tem nem botão. É, mas, tipo, dá pra enfeitar uma chave de fenda e... Ah, não importa agora. Mas sobe aí. Vou trocar uma ideia com angus. Vamos nosso computador. Tomara. Opa, pode entrar. E aí, cara? Um. bem-vindo ao nosso AP. Eu podia estar de cueca. <risos> e cara, não precisa usar costas só por minha causa. Porque a porta estava destrancada. O Greg sempre esquece de trancar, ele tá no trabalho e se queria falar com ele Na verdade eu queria falar com você mesmo, meu minuto tipo, tá zoado e eu... Zoado como? Um monte de coisa aparece quando eu ligo ele Que tipo de coisas? Você sabe, coisas sobre coisas que não são pra criança E por que não trouxe ele com você? Esqueci <risos> Mas você sabe que não precisa ter vergonha de... Eu não tenho, quer dizer, todo mundo, eu sei, deixa eu ver o que eu posso fazer, o Angus é o um bichão mesmo, né? é uma remota o computador tá, tá achei isso aqui para você, é só conectar em qualquer porta USB e reiniciar, vai no quarto dia, mas vai deletar seus arti... arquivos antigos também. Nossa, valeu, mano. Não é nada. Vou indo pra casa. Vamos ver se sua magia funciona. Não é magia, são apenas uns. São apenas uns e zeros. E nós somos apenas atons. E nossa percepção da realidade são só reações químicas. Tire elas de nós e puff. Lá se vai o universo. Eita. Desculpa. Vou indo. Rapaz... Vamos lá arrumar o nosso computador Deixa eu ver se o Angus conseguiu arrumar esse negócio Não tem como piorar pelo menos, só se pegar fogo Vamos lá Ae, arrumou! Olha, o pessoal já está falando ali Então deu tudo certo com o seu computador? Deu sim, valeu Eu instalei uma coisinha a mais, você se lembra do Demon Tower? Ah nossa, eu jogava tipo, uns 10 anos atrás Estive jogando esses dias também e ainda estão lançando atualizações Dá pra você baixar o seu save antigo do servidor e continuar de onde parou uia da hora Joga lá, aí conversamos mais sobre o jogo depois ainda é super divertido vou deixar, valeu Angus Levanta o chapéu <risos> tirou os pornozão do PC, fiquei sabendo que você quebrou ele de tanto porno Pode crer, cara. O Ricardão me disse que antes da net eles escondiam é, Nos troncos ocos no meio do mato. Verdade, eu não ia ouvir falar disso. Seria tenso se você tivesse indo pra lá e ver o e aí já tivesse alguém lá e ele ia ficar tipo: fala, pronto tá aqui. Então, cara, você vai na festa amanhã? Que festa? Na floresta estadual, vai estar um montão de gente na facu visitando no final de semana e tal Gente bacana, umas fogueironas, breja, nem vai cobra. Você quer dizer que não vai ter cobra ou que não vão cobrar? As duas coisas, cara, as duas coisas Beleza, então pergunta pra B se ela pode levar a gente Que? Não acho Não, eu acho que ela não gosta de mim Nada cara, ela é de boa, ela empresta o carro Empresta o carro pra gente o tempo todo Vai lá na loja dela Amanhã e pede pra ela um favorzinho Tá que seja Eba Ele é animado, né Bom, aqui Tem tá um jogo, né Tem um jogo aqui em algum lugar do Demon Tower É Bastante interessante, viu, mas eu não vou jogar agora não A gente vai concluir Está tá brincando? Peraí, falou amanhã, então a gente tem que dormir. A gente tem que dormir? Dormir? Sim. porque dorme tem uma música, parece. Hoje a mãe não quis falar com a gente, não Bom, é lá no centro, né, que é a loja Fiquei curioso saber o que ela fez no passado Será que ela... ela deu aí algum crime. Se a gente começar a criar... Se a gente não, não vai sobrar. Entendi. É uma cidade falida, né? Pô, Sim Springs Casa de Penhores. Será que aqui? Não. Telesoft. Entrei pela, tab pela tabela de livros. Grande coisa. Eu vivo irritado. Velho Chapo, ela trabalha no velho Chapo, é isso aí mesmo. Isso, viu, pode cobrar como horas trabalhadas. Ela vai achar ruim. Não interessa o que ela acha. A culpa foi dela, simples assim. É hora extra, nós cobramos por isso. Então tá. Do que você estava falando? Não se intrometo. E aí, B, A. oi. Como está indo o trabalho? Estressante, fim do mês está chegando e eu preciso começar a comprar coisas de inverno para a loja, ou seja, vou precisar subornar alguns rapazes se tiver sorte, para descarregar os caminhões, Mas... porque não vou carregar uma tonelada de salgema sozinha. Hã? O que você quer? O Greg pediu para eu perguntar se você pode dar uma carona para gente para a festa de hoje, aquela que vai rolar no Parque estadual, sabe? Obrigada por esclarecer. Do contrário, eu teria ficado confusa. Sobre qual das milhares de festas rolando em qualquer outro dia em Poço Springs você tava falando? <risos> você tá sendo sarcástico. Tá nada, imagina. Eu levo vocês. Legal, valeu. Vamos passar na sua casa às 8h30. Não, se não estiver pronta, vamos sem você. Tá. Vê se não se perde no caminho de casa. Eu sei, agora. Sério, vai logo pra casa e se arruma. Tá, tá. Nossa. Nossa, nossa! E aí, como que está a nossa gameplay? O que vocês estão achando? vocês estão gostando, deixa um like aí, então. Ou deixa o um dislike, deixa um comentário pra gente, gente. Eita, eu acabei subindo aqui onde eu não devia. A gente sempre gosto de estar lendo. E aí ajuda também a gente a melhorar as coisas. É meio difícil fazer esse tipo de jogo, mas é interessante. Quebrando a cidade toda, Já não basta os problemas, a gente vai arrebentar e tudo. Eu falei que eu sabia onde eu morava, mas pensando bem, eu não sei. Olá, mãe O que foi? Só passei pra ver como estava. Por quê? Quer dizer, depois daquela noite. Tô tá bem, porque não estaria. coisas, muitas das coisas que acontecem por aqui, às vezes na cidade... Às vezes perto dos trilhos, às vezes lá em cima das montanhas, o que tem? É o meu trabalho de garantir que pessoas como você nunca vejam o que você viu naquela noite. <risos> não tem dado muito certo então, né? tem dado mais certo que imagino. Eu voltei faz menos 3 dias e já vi um braço de um morto no chão. Eu não ligo mais. Você não viu o Tom Jennings atirar no irmão na barriga, ontem à noite na estrada de Dotline, depois de Arnold. Você não teve que entrar naquele milharal. Tá, tá, já entendi. Você é uma criança, né? e é ingênua. Isso até que é bonito, de um sujeito besta, mas o mundo não é. O mundo não tá lá fora, distante. Ele tá aqui. Tá bom, você vem me prendir ou do tipo, porque tem uma festa pra ir hoje à noite. Tenha cuidado, não é? Seria terrível se algo. Terrível. Não, seria. Seria terrível se alguma coisa acontecesse com você. E basta estar no lugar errado, na hora errada, para acontecer. Só isso. Medo. Até uma boa noite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agora a gente já sabe que teve um assassinato. E também tem a questão do braço. Eu não estou controlando nada. Oi querida, olha só quem chegou Epa tetas Eu fiz tacos Com licença, nós fizemos tacos Tacos, tacos Você quer tacos? Não, vou comer algo na festa mais tarde Eles não vão cobrar? Cuidado com cobras, querida Gente, lá vai ter uma fogueira Vai ter lotado de pessoas Qualquer cobra ia correr de medo Cobras não correm, gatinha Já mudou? Já tá imagino cobras com pernas? Se chamam lagartos, mãe. Mas... Então, cuidado com lagartos. Pernas para quem te queira. Muito bem. Ok, ok, bora. Hum, é melhor eu ver se eu não estou um tribúfo primeiro. aparência boa. Nossa, essa roupa me faz parecer um balão. Tem a pior cara, uma cara sinistra. Credo que Zona. São meus olhões, meus olhos de pesadelo. É minha orelha, ó. não. Olhões de pesadelo. Olhos de pesadelo seria o nome perfeito para uma música. Você verá meus olhões de pesadelo atrás da janela. E não haverá mais volta. Você consegue, as pessoas gostam de você. Muito bem. Claramente é você que não gosta das pessoas. Porque até de internet diz que a melhor chance de você ser feliz é numa situação que todos já gostam de você. Mas que deixam você em paz por boa parte do tempo, a não ser quando estão entregando comida para você. Mas isso não significa que você pode ficar só no seu quarto, esperando isso acontecer. As pessoas morrem sozinhas no inverno, esperando a pizza de amigos, elas não querem, não querem ver. Tá, o que você tá, vai falar? Isso é boa de papo, tá de boa uhum. Pera, Me chama Maí qual é o seu nome Meu nome é Maí, desisti da faculdade essa semana e agora eu tô na floresta Bebendo Credo assim, as pessoas Assim vão acabar virando eremita mesmo Tá bom né Vamos lá Não tem jeito, melhor eu Me jogar numa lata de lixo esperar O lixeiro passar já devem ter chegado, boa sorte, maninha Não preciso de sorte Faço minha própria sorte com uma máquina de sorte Nossa, mãe. A festa Ei, Maí, acho que o... Eu... O quê? Ei, Maí, acho que o Colé vai estar lá hoje O quê? Meu Deus, quem é esse? Não lembra dele? Ele tava no anuário com a gente. Ah sim, co Cole. Cole! Meu nome, eu lembro dele. Ele e a Mãe eram os namorados. Sério? Nossa, ele era mó inteligente. Eu sou inteligente também. Hein? Claro que cara. <risos> Se você diz. Ninguém bota muita fé na mãe não, viu? É. Isso foi horrível, eu dei cerveja. Não consigo lembrar da última vez que bebi. Não é nada gostoso mesmo. Tá todo mundo aí meio.. O Greg tá no cantinho dele. Dando almoço, a música. Só o da fogueira Ó, Vamos conversar com todo mundo, deixar aquela moça por último. Ei manos, o que tu viu. Do... Oh, tu viu que o couro tá ali? Ai meu Deus. Você tá bem? Sim, totalmente bem. Vai falar com ele? Ah claro. Isso aí, cara. Certeza, mãe. Claro que sim, porque não? Bom, foi você que escreveu aquela música afinal. Qual era o nome? Vai se morrer, carente anjo. Nossa. A gente não fala de vai se morrer carente Pagar imposto TBB. Bom, vamos ver a conversa aqui. E aí? Oi? Isso é bem rabuxinho, sabia disso? Não, não sabia. Que rude! A gente vai ficar quanto tempo aqui? Mas a gente chegou. faz 10 minutos. Ah. Você tá... quantas cervejas você tomou? <risos> tomou duas cervejas Já estamos de fogo, eu só duas cervejas E aí? Maí? É você? Nossa, como você tá? Olha, eu saí da minha faca com essa semana e agora tu tomando uma na floresta Ah, tá bom Qual é o seu problema, hein? Que? Eu acho que tranquilo, Maí, vai beber um pouco e seja legal Greg, não é melhor amanhã se sentar um pouco É, cara, melhor você se sentar Então tá bom É essa a missão, ficar sentado Opa ah, O menino nem veio falar com a gente Ei, Maia E aí, Cole, Rio. Nossa, faz um tempão que não escuto isso Faz tipo 3 anos Não é tanto tempo assim Olha, foi bom ver você e tudo mais. Tô de volta por alguns dias da faculdade. Ah, cala a boca. Quê? A tia da locadora tava tipo, uhul, caras gatos. E você é gatinho, pô. Ah, valeu, mãe. Eu, eu? Mas odeio gente gata. Gente bonitinha é pior. Tá bom, eu vou indo. Não é minha culpa se eu sou um tribo full. <risos> um tribo full eu tenho olhos de pesadelo A última coisa que você vai ver Vai ser meus olhos atrás da janela E eu vou me esfaquear ali Toma, toma, toma Boom, morto E quando a polícia chegar, seu corpo vai estar tá lá tão vermelho que nem meus olhos de pesadelo Nova apelido! Então não mexe comigo, pô Tá mas agora você tá ameaçando os outros Acho que você precisa... Dane-se a faculdade Isso aí Todos esses filhinhos de papai A gente, a gente gostou Todos escrevendo Artigos uns com os outros Quase isso Aquela maldita estátua apontando pra mim todo dia Era pra ser o fundador Mas eram só formas Eu Sou um mamífero totalmente lixoso E nada nunca vai dar certo Super, super animado né A gente nunca teve chance aqui Mas não posso ir pra outro lugar Voltei pra casa E eu sei que posso fazer alguma coisa além de dormir E chorar sozinha Que as coisas não são Só coisas aqui entendeu Meu Deus eu Tô tão cheia disso tudo Faz sentido pra você colheria mas eu sinto muito, eu não queria deixar você assim Eu acho que você é uma pessoa bem... Eu voltei, gente <risos> Ixi Que fio, vomitou na frente de todo mundo Se você vomitar nesse carro Eu te devo desculpas, Bia. <risos> Desculpa, eu não sei o que aconteceu Você ficou bebaça depois de tipo três copos de cerveja, fraquinha Lembra quando a gente era melhores amigos? Nós já éramos <risos> Parabéns pela tradição Te amo Eu não entendi uma palavra que você disse Lembra que você me chamava de Meibei E eu te chamava de Bibi Ah, quando a gente tinha 10 anos... Não, não lembro Lembra quando nós já éramos escoteiras E pegava aquelas tratugas <risos> Aham, uhum, boxe é tartuga Tartaruga, ela morreu Você tá sempre com algo de fisar Eu fiz coisa Mano, se eu vou vomitar aqui dentro, vocês vai Seis pais vão me matar Fala pra sua mãe que você querer Mas que merda, mãe? O que foi? Minha mãe morreu Quê? Morreu de câncer no primeiro ano Não, ela era tão legal Isso, tá bem Como que você não sabe disso? Você conseguiu esquecer da minha mãe morta? E agora? Isso foi um lapso de memória terrível, velho Perdoa É tipo, não lembro de nada, às vezes Não é a minha intenção O que aconteceu com você? Você era inteligente Você era legal Eu gostava de falar com você Por que você para final? Ah, não gostou da faculdade? Muito sem graça para você? Não tava afim? Eu, que, eu seria capaz de qualquer coisa Por uma oportunidade dessa Ainda sou se eu tivesse que jogar esse carro em movimento agora pra fazer faculdade você já estaria morto. <risos> Chegamos, sai da droga do meu carro. Ah, filho, te devo pra dentro. Está meio triste parece. Pronto! Desculpa, viu, você é um desastre. Quer saber? Esquece. Não é culpa sua, você é só uma criança. Eu sou mais velho que você dois meses. É mais, eu fiquei aqui envelhecido Você foi embora e continua mesmo. Boa noite, meu ED. É, a vida é amarga. Eu só trabalhando. Tudo bem, a gente está quase no finalzinho. Estamos no pesadelo da hora de pesadelo com bastante. Não dá para subir nessas plataformas. Dur. Dur burger. Eu só tô indo, não sei nem o que tá acontecendo. Será que tem como subir aqui? Tem. Beleza, tem uma puta de uma estátua Tá, vamos quebrar esse estátua inteira Feito aí o vandalismo bom. Acabamos aí Parte 2, a gente vai parar por aqui é, Eu gostei, parabéns pela tradução A equipe que fez Ficou bem Ficou bom, hein? ficou muito bom Tá engraçado, tá bem feito é, Pra vocês que tem computador Tem essa opção agora de a tradução em é português A gente tentou jogar aqui, né? Meio esquisito nossa gameplay Acredito eu, mas... Tá bom se Vocês gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dê ali nossos vídeos A gente joga Metroidvania, jogos indie e recomendações Deixa um comentário pra gente, A gente, sempre gosta da tá lenda e fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade!